Muito boa tarde sejam bem-vindos ao lançamento da cartilha Ideias e Soluções para os Municípios, Contribuições da Engenharia, da Agronomia e das geociências. Com esta cartilha, o CREA, em parceria com a MM, quer auxiliar os municípios mineiros a superar seus desafios relacionados à engenharia, à agronomia e às geossciências proporcionando à sociedade segurança, bem-estar social e humano, equilíbrio ambiental e cumprimento da legalidade. E dando início a esse importante momento, convidamos para compor a mesa diretora, o presidente do CREA, Engenheiro Civil, Lúcio Borges. O presidente da Associação Mineira de Municípios, a M.M., Juvana Cerda, o conselheiro federal engenheiro civil Gilson Queiroz, neste ato representando o presidente do CONFEA, engenheiro civil Joel Krieger. Também convidamos para compor a mesa, diretora, o diretor-geral da Mútua MG, Engenheiro Industrial e Mecânico, Abelardo Ribeiro de Novaes Filho. O diretor de Relações Institucionais do crea Engenheiro Civil, Álvaro Goulart. Devido à pandemia, em cumprimento das orientações de distanciamento dos órgãos competentes, informamos que a composição da mesa diretora de hoje se estende à primeira fileira desse plenário. Pedimos que se coloquem de pé os senhores que fazem parte deste dispositivo de honra. O vice-presidente do CREA-MG, engenheiro mecânico Edílio Ramos. Obrigado. O primeiro secretário da MM Rodrigo Lopes. O coordenador do Fórum dos Coordenadores de Câmaras Especializadas do CREMG, engenheiro civil Eduardo Ribeiro. Ok, podem voltar para os seus lugares. Registramos e agradecemos a presença de Ana Luísa Faria e Rodrigo Nigri, da área de comunicação da AMM. Agradecemos também a todos os conselheiros, diretores, assessores, funcionários, demais autoridades e a todos que estão nos assistindo online. Dando início aos pronunciamentos, convidamos o diretor-geral da Mútua, engenheiro industrial e mecânico Abelardo Ribeiro de Novaes Filho. Boa tarde a todos, especialmente ao nosso presidente Lúcio Borges, e parabenizar por essa iniciativa do lançamento dessa cartilha, onde é dada a importância da engenharia e da agronomia e da né, no contexto né, mundial, juntamente com a Associação Mineira de Municípios. E no mais, muito obrigado e que tenhamos uma boa apresentação. Boa tarde. Para deixar sua mensagem, convidamos o Conselheiro Federal Engenheiro Civil, Gilson Queiroz. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente os presidentes Lúcio Borges e Gilvan, que é, nessa parceria importante que é, nós estamos registrando hoje, cumprimentar os demais componentes é, aqui da diretoria do CREA, Edílio. É, e demais, Eduardo, apresentando as câmaras, o Rodrigo, nosso secretário da MM muito prazer estar aqui com vocês, meus amigos conselheiros, representantes de entidades, representantes de instituições de ensino, é, funcionários do CREA, internautas. Eu vou rapidamente é, falar da importância dessa cartilha, porque nós estamos num momento onde se questiona esse momento de pandemia, onde a gente tem visto é, falas e pronunciamentos questionando a autonomia, autoridade dos municípios e, e dos entes federados. A gente está, é, eu acho que com esse movimento, reafirmando a importância que a engenharia dá para os municípios. Os municípios são o local onde nós vivemos, trabalhamos, desenvolvemos nossas atividades, criamos nossos filhos, então é fundamental que a gente respeite e é, fortaleça o maior da maior forma possível essa entidade federada. É, é o que nós precisamos é, de, de fazer. Eu acredito que, que isso tem sido feito pela MM, né? Esse apoio importante aos municípios. É, a gente precisa de fazer o creia o sistema profissional de uma maneira é, bem explícita tá junto com, com, com os municípios tá junto para que a gente consiga é, fazer com que a engenharia é, tão importante no desenvolvimento do país ela esteja presente no desenvolvimento dos municípios estamos à disposição é, o Confeia, da mesma forma é, tem apoiado essas essas iniciativas Estamos lá, o presidente Joel Krieger e os conselheiros, entidades nacionais, todos irmanados nessa proposta da, da iniciativa de Minas Gerais de é, agregar e, e, e ficar mais junto aos municípios. Então, parabéns, Lúcio, parabéns, é, Juvan, é, por essa iniciativa e espero que é, dê bons frutos essa carteira. Obrigado. Convidamos o presidente da M&M, Jovan Lacerda, a quem passamos a palavra. Bom dia a todos, senhoras e senhores. É uma alegria para mim poder estar aqui nesse momento, um momento muito importante. E eu quero aqui, na pessoa do presidente Lúcio, agradecer a todos os membros do CREA, né? todos que estão aqui com a gente, estendendo essa mão para os municípios para poder fazer essa parceria. Eu cumprimento os senhores e ao mesmo tempo agradeço por esse, esse, essa extensão do crédito de olhar para fora, né, onde, numa, num ente federado, que como bem disse o Gilson aqui, é um ente que depende diretamente da engenharia. Nós sabemos que lá o governo federal ele vive uma crise, é, não as pessoas que estão lá, a organização do nosso pacto federativo, ela vive uma crise. Porque quando ela foi desenhada, ela foi muito bonita e muito aplaudida e celebrada, inclusive por nós que estamos aqui na base, porque ela deu para o município a caracterização de ente federado, dando para ele autonomia, teoricamente, mas que na realidade, com o passar do tempo, essa autonomia foi se sufocando pela concentração dos recursos na mão do governo federal, e o que a gente sabe que o governo federal, o que existe, é uma ficção jurídica. Existe lá os palácios, lá em Brasília, existe o Congresso Nacional, que cria a legislação e nos impõe a execução, existe o Estado aqui intermediário, que também é muito próximo de uma ficção, mas o que existe mesmo são as cidades, onde a vida pulsa, onde a coisa acontece, onde o serviço público é prestado ao cidadão, é na cidade. E nós ficamos, com esse decorrer do tempo, com a maioria dos serviços para prestar e só um pedacinho da fatia do bolo, do dinheiro. Então, o dinheiro está todo lá em Brasília, a grande maioria, um pedacinho no governo do Estado e um pedacinho menor ainda, uma fatia menor ainda, na mão dos 5.570 municípios do país e com os desafios da gestão de prestar um serviço público de qualidade. Então, essa parceria do CRE é muito importante para nós, porque na maioria dos serviços públicos que nós temos o dever de prestar, de levar para o cidadão, nós dependemos da engenharia, da agronomia, das geociências em geral, para poder a gente implementar. Você vai lá no saneamento básico, a gente precisa da engenharia. A gente precisa do profissional aqui do CREI. Você vai lá no meio ambiente, a gente precisa do profissional do CREI. Aí você vai lá na infraestrutura, pavimentação de rua, na construção dos prédios, para dar condição da saúde funcionar, para dar condição da educação funcionar. A gente precisa dos profissionais aqui do CREA. E precisa desde o início, quando a gente tem que se preparar tecnicamente para poder vencer a burocracia que existe para buscar esse recurso que está concentrado lá em Brasília, até a execução dessas obras, a prestação do serviço, a devolução para o cidadão do, do dinheiro que é dele, que é dele, que tem que voltar para ele em serviço público, a gente, gestor público municipal, depende muito do serviço dos profissionais vinculados aqui ao CREA. Então, quando o CREA abre as portas e vem trazer para a gente essa parceria, para a gente poder suprir uma deficiência que a gente tem, que eu sempre digo também, né, Lúcio, já falei isso algumas vezes, que... A gente grita, briga, fala dessa deficiência institucional do Pacto federativo, que a gente precisa fazer justiça federativa e trazer o dinheiro que está lá se perdendo nos ralos da corrupção e da burocracia em Brasília, trazer ele para as cidades, que é onde o cidadão vive. A gente tem que fazer essa luta institucional, sim, mas nós reconhecemos também que nós temos uma deficiência que nos ataca de dentro para fora, que é a nossa ainda limitada capacidade técnica gerencial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 a minha gratidão em nome de todos os 853 prefeitos de Minas, é, que é um momento muito importante para nós, é um dessa parceria, ela é muito importante para todos nós mineiros. E o Gilson está lá no, no Conselho Federal, né? representando aqui hoje o Joel, o presidente do Confeia, leva também o nosso abraço e a nossa esperança de que isso se estenda pelo país e alcance todos os outros estados também, todos os municípios do país, que nós aqui em Minas possamos ter é, clareza para poder fazer isso acontecer da forma melhor possível, para que isso renda frutos. Que hoje aqui a gente está lançando sementes. Vamos cultivar essas sementes para poder crescer e render frutos para a nossa sociedade, que é o nosso objetivo. Gratidão é a minha palavra aqui hoje para todos vocês do CREA, tá? Um abraço forte e fraterno a todos e que nós possamos fazer acontecer esses sonhos que nós estamos com eles. Muito grato. Para o seu pronunciamento, convidamos o presidente do Cremg, engenheiro Lúcio, engenheiro civil, Lúcio Borges. Boa tarde a todos e a todas presentes. Cumprimento o presidente Juvan, presidente da Associação Mineira dos Municípios. Cumprimento o engenheiro civil Gilson Queiroz, conselheiro federal, representando o presidente do Conselho, o presidente Joel Cumprimento o nosso diretor, engenheiro civil Álvaro. Cumprimento o Abelardo Novaes, diretor geral da Multa de Minas. Cumprimento o engenheiro mecânico Edílio, nosso vice-presidente. Cumprimento o meu amigo Rodrigo Lopes, primeiro secretário da Associação Mineira dos Municípios. Também cumprimento o engenheiro civil Eduardo Ribeiro, coordenador do Fórum dos coordenadores das câmaras especializadas do nosso CREA. Meus cumprimentos ao amigo Juvan, presidente da Associação Mineira dos Municípios. Estamos muito alegres por você estar se empenhando tanto nessa parceria. Você realmente é um parceiro do CREA de Minas Gerais. Rodrigo. Em nome de quem aproveito para agradecer os prefeitos e as prefeitos que estão nos assistindo, o meu muito obrigado também. Você também foi um grande batalhador para que esta castilha saísse junto com o presidente Juvan. Gilson, você que conhece como poucos as dificuldades dos municípios em realizar as obras que tanto necessitam, Aqui, representando o Confea, meu agradecimento pelo prestígio pelo apoio integral, tanto o Confea, você, o Joel, tem nos dados nessa luta nossa. Aos companheiros aqui de mesa, Abelardo e Álvaro, meu vice Edílio também, a quem cumprimento todos os conselheiros, inspetores e demais pessoas que estão aqui ou estão nos assistindo. Serei breve em minhas palavras, porque sei que daqui a pouco há muito que discutir e aprovar na nossa plenária. O CREA Minas, por meio de escriturias e escritórios de representação, está presente nos 81 municípios de Minas Gerais, representando a nossa presença nos 853 municípios, viu, presidente Gilberto? Então, nós temos é, um alcance em todos os municípios de Minas Gerais. Isso é muito importante para nós. Afinal, é na cidade, igual você falou, onde tudo acontece. Né? Nós temos o, o ente o federativo, tal, mas a cidade é onde que a vida acontece. Então, é muito importante esse relacionamento com as nossas cidades. Tenho certeza que os profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências têm muito interesse na aproximação com as gestões municipais, aí incluindo o Legislativo e o papel do CREA Minas,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 Senhoras e senhores, convidamos o presidente do CREMG, Engenheiro Civil, Lúcio Borges, e o presidente da AMM, Juvan Lacerda, para se dirigirem à frente deste palco. Neste instante, o presidente do CREMG Lúcio Borges realiza a entrega da cartilha para o presidente da MM, Giovanna Lacerda, simbolizando esta importante parceria. Chegamos ao final desse importante evento. Agradecemos a todos que prestigiaram o lançamento da cartilha de políticas públicas que certamente trará ótimos resultados para os municípios, sociedade e profissões regulamentadas do sistema Confea, crea e mútua. Nesse momento, desface essa mesa. Desejamos uma ótima tarde.